queridos internautas, queridos amigos, queridas amigas, se você ainda não se inscreveu em nosso canal Mais Brasil inscrevam-se para nos ajudar a crescer junto com vocês no segundo programa esclarecendo dúvidas nós vamos dar continuidades para vocês como não entrar em depressão no programa anterior vocês viram que eu falei que é preciso ter uma religiosidade não é? mas não basta ser apenas religioso, não basta ser apenas é, temente a Deus temos que agir de formas importantes para não entrarmos em depressão por exemplo, a não aceitação das coisas né, como eu disse no programa anterior é uma das, da, a não aceitação das, da realidade da vida que nós enfrentamos no dia a dia talvez seja o fator principal para nós entrarmos em depressão por exemplo é, não entrarmos em parafuso o que é entrarmos em parafuso? É, como nós estamos parados em casa, sem o que fazer, ou ainda que estamos andando pelas ruas, evitar, evitar de entrar em rodinhas, aonde tem quatro, cinco pessoas conversando, falando mal do prefeito, falando mal do vereador, falando mal do governo, falando mal do deputado, falando mal do presidente, evitar isso. Essa é uma das coisas que nós devemos começar quando a nossa situação a nossa mente não está tão ocupada com o que nós temos que fazer no trabalho porque nós estamos desempregados. e o fator desempregado como eu disse no programa anterior é um fato primordial para que nós entramos em depressão porque nós estamos em casa sem fazer nada né? há tempos atrás aí tínhamos que ficar em casa no lockdown e isso também aumentou como eu disse já no outro programa é, aumentou a violência familiar, muito bem e o que, que nós devemos fazer então, por exemplo, vamos citar alguns exemplos que nós cometemos no dia a dia, a não aceitação às vezes nós é, é, falamos, erguemos o tom da voz com a nossa companheira com o nosso companheiro, de uma maneira brusca que nós até mesmo não estamos vendo porque estamos fazendo isso inconscientemente, isso é terrível, isso é terrível quando a gente faz as coisas ocultas e não conseguimos detectar, este é o início de uma depressão, este é o início de uma depressão, então o que você tem que fazer? Aceitar, procurar, mesmo que você ache, o que esteja errada a pessoa que está conversando com você eu estou falando isso mais no meio familiar né? filhos, irmãos, pai, avós, tios, esposas eu estou falando isso neste meio então o que nós temos que fazer? temos que nos conectarmos mais como eu disse no problema anterior com a religiosidade, com Deus então, aceitação vocês param para pensar uma coisa interessante: quando eu não aceito as coisas, eu brigo contra as coisas inanimadas. Tudo na vida, meus irmãos, o que é lutar contra as coisas e irritar-se contra as coisas inanimadas? É brigar com o telefone, esmurrar a parede, dar socos na geladeira, jogar pratos, jogar panelas no chão com irritabilidade. Isso é o que? um início de depressão nós estamos brigando contra a natureza estamos brigando contra a natureza o que que a mesa, o que que a parede o que que o telefone, o que que a geladeira tem a ver com a nossa irritabilidade, mas nós fazemos isso, é inconsciente infelizmente nós jogamos a nossa raiva toda em cima daquele daquele objeto inanimável, isso resolveu? não por quê? Porque se o objeto é inanimável, sendo uma parede, sendo uma panela, sendo a geladeira, seja o telefone, ele não vai sentir absolutamente nada, ele não vai receber aquelas energias, aquela carga de energia negativa, perdão, aquela carga de energia negativa, que nós estamos em esmurrar a parede, se nós acharmos, desmurrar a parede, ou fazer outro tipo de atitude, contra objetos inanimados, o que, que vai acontecer? É, objetos que não são objetos, objeto, mesa, cadeira, o que, que vai acontecer? Aquela energia, ela volta triplicada para o nosso corpo físico, que é inanimado. Nós não somos, nós não somos seres prontos para receber carga dupla de energias. Mas nós recebemos porque nós, nós, pela nossa falta de atenção Pela nossa falta de entendimento Pela nossa falta de religiosidade Cometemos isso Batemos, esmurramos E falamos em alto brado Com a companheira, com a companheira Com o filho, com o avô, com a avó Que não tem nada a ver com isso Com a minha irritabilidade Eu não preciso brigar com o meu avô Que já é um senhorzinho Com a minha avó, que é uma senhorinha Com a minha esposa Que levanta cedo Faz o café, deixa prontinho. É, e você levanta e está prontinho o café na mesa. Isso tudo, isso tudo você tem que contar. Ela lava os pratos, ela faz o almoço, lava a sua roupa, tudo ela faz dioturnamente. Por quê? Mesmo você não estando empregado, a sua esposa continua empregada. Sua, o que é muito errado. É muito errado fazer as nossas esposas de nossas empregadas. Está errado. Está completamente errado. As nossas esposas, elas sentem o drama. Ela é um ser humano, ela tem coração. Elas sentem a mes o mesmo drama que nós sentimos, nós homens sentimos, ao estarmos desempregados. Ela sente também, com uma diferença. Ela não está desempregada. Ela continua empregada na sua casa. E o que é pior, sendo sua empregada sem ser remunerada nem sequer por um carinho, por uma atenção. Você machão? De repente você é machão? É, eu não vou fazer isso. Eu não tô nada. Eu não tenho nada contra você. Quem vai entrar em depressão é você. Não sou eu. Então vamos, vamos dar agora a solução. Qual é a solução? Levante primeiro do que a esposa, se possível, já que você está desempregado, para que ficar na cama até tarde? Porque a cama não vai te trazer nada a não ser pensamentos ruins. Regre as plantas, jogue água nas plantas que tem no fundo da sua casa, converse com elas, fale com elas de amor. Diga bom dia para o sol, diga bom dia para o vento, diga bom dia para o calor, diga bom dia para o frio, diga bom dia amável, afável, quando a esposa levanta, diga bom dia faça o café da manhã arrume a mesa, mesmo que ela já esteja levantada, você pode prestar atenção, as mulheres quando levantam, elas já estão sempre fazendo alguma coisa, que nós homens, não temos costume de fazer, porque nós simplesmente pegávamos o café pronto na mesa, tomávamos o café e ó, ia para o trabalho Agora com o desemprego, a nossa rotina mudou, mas a rotina das nossas esposas, das esposas não mudou. A rotina dela continua a mesma coisa, então se você está a não fazer nada, por que não? esquentar a comida do filho, por que não arrumar a mamadeira da neném, por que não trocar a fralda do neném, por que não ajudar, por que não, sei lá, arrume alguma coisa para fazer, para você não descontar o seu nervosismo, o seu nervosismo nas coisas é, inanimadas, não é? E na esposa, ou nos filhos, ou até mesmo no animal, quantas vezes aquele cãozinho Vem te encontrar, te festejando, mas você já acordou com irritabilidade porque você dormiu irritado. Você não fez nem sequer uma oração, dormiu irritado. Acorda irritado, onde será que você esteve durante a noite? No sono que você teve. Esse sono poderia ser tranquilo se você tivesse feito um prece junto com a sua esposa, ou que fosse sozinho abrido um livro especial para você ler né? eu indicaria o evangelho segundo o espiritismo, mas você abre o um livro que você acha que é interessante para vocês é você que tem que ver o que é melhor porque quem sabe da sua vida é você não sou eu, eu estou apenas lembrando você do que você pode fazer para não entrar em depressão por quê? porque você não é uma pessoa mal, você não é uma pessoa mal, você é uma pessoa que está apenas com problemas financeiros Está com problemas de não ter emprego, está com problemas outros que muitas das vezes nós não falamos aqui, mas é problema que deve ser resolvido. Problemas de saúde, tem tudo isso na vida da gente, no dia a dia. Isso faz parte do nosso aprendizado. Então, aí entra o momento em que você se esconde. Faz igual a tartaruga, se esconde dentro da casca, se tranca no quarto não quer ver ninguém, a esposa entra lá, você fica bravo, o filho entra, você fica nervoso, então, né, você deixa de ser você mesmo, porque você começou a entrar no estágio depressivo, e no estágio de início da depressão, você pode se autocurar, se você tiver uma religiosidade. Se você tiver uma religiosidade, você pode se curar rapidamente. Se você tiver um diálogo com a esposa, com o pai, com o filho, com o irmão, com o tio, com o um amigo de confiança, você pode se reanimar, sim. Agora você tem que saber onde você vai conversar e com quem você vai conversar. Né? Se você tiver tudo isso, você pode se auto-reanimar. Se você não tiver tudo isso, você vai se afundar cada vez mais em uma depressão profunda. E quando esta depressão profunda chegar a este estágio, aí você tem que procurar ajuda espiritual, mas também tem que procurar ajuda médica. Ciência da Terra também tem que ser procurada. Para não chegar no estágio de procurar uma, uma ciência, você tem que ter a autoajuda de si mesmo. Acreditar em Deus, ter religiosidade. Estou repetindo tudo para ficar bem gravadinho aí na sua cabeça. Então, as dicas para você não entrar realmente na depressão profunda é se autocuidar. Se autocuidar. Não se trancar dentro do quarto de hipóteses nenhuma. E aí vem os pensamentos difíceis, muito difíceis de você se controlar. E aí, como é que você vai se autocontrolar estes pensamentos? Como por exemplo, suicidar-se. Mas esse tema é para o próximo programa. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscrevam-se em nosso canal e você ative o sininho para nos ajudar a crescer, a ajudar as pessoas a ter mais autoestima. Até o próximo programa.